pai dos dois meninos aniversariantes de hoje. Opa. Seu Genésio, tudo bem, seu Genésio? É, tudo jóia, né, seu bicho? Tudo jóia, tá contente com o aniversário hoje? Ah, tá bom, beleza. Tá bom, uma reunião com os amigos e os vizinhos, né? Pronto. Ah, é. pronto. Você e o papai, ela tem tá né? Tem uma pequenininha aqui também, é muito bonita. Tem a outra caçula. <risos> ah, essa é a do meio, né? É, é. Tá bom, então vamos partir para o... jantar um parabéns. Cantar um parabéns para a, a garotada. Ah, eu um negócio para dar para ela. Vem aqui. laranjinha Marcelo. Pronto, pronto, pronto. Depois, vai vai pra a da vem cá, Não! Vem! Você não. Deu, acabou, maninho. Tá. Pode Agora. Pode comer. Olha, Agora. Agora. Agora. Agora. Agora. Agora. Agora. Agora. Isso é muito bom. É, é tomou o um pezinho. Ah, né? isso. isso é muito bom. O né? pezinho do é, preto é. é bom. Claro, vou pegar um o copo. É. Matriz, Matriz, Matriz, lá. Matriz, Matriz, Matriz, Matriz, Matriz, Deixa Não, tem um negócio, uma aqui, uma água que o passarinho não bebe? que Oh, Luís, o copo tá aqui, ó. gente, oh, gente, I'm not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 Vamos <Sansequen asymm gece> lá, mais Vamos Lá Fazer o dela lá Marcelo, essa cadeira, para a Rafaela. Eu <Sanldigt> <Yeah. Sanjang> wow. ah, ah, Eu vou lá. Só se tu ficar aqui do lado do meu. Você tem que ser do Você Não, não, não. Ô, Luiz. Luiz. aqui, Pegou? Pegou? Pegou? Pegou? Pegou? Pegou? Pegou? Pegou? Pegou? Vamos ver se está ficando bem legal, hein? ficando bem fritinho, Luiz. Isso. Tá legal, tá ótimo? Tá bom, Luiz? Tá bom. A conceição é de avental e tudo, ó. De Portugal, hein? É, avental português, Luiz. Vai no detalhe, aventar o É, é Português, é? com certeza? O pior que tem Portugal ali em tudo. Pronto. Vocês é de posnetar atrás do bolinho? Vixe, tu comes, hein? Tu nunca vai lá em casa, não. Olha, tá gravando. Pai! <risos> tá gravando. O <risos> quê? tá. Tinha, você Não, mas eu quero, eu quero as minhas cozinheiras. Não, não posso deixar minhas cozinheiras sozinhas. Eu quero ver elas trabalhando. Né? Eu tenho que sair de meus cozinheiro, né? Elas trabalham e eu tô aqui só de beleza, sabe? O que você quer? Que que eu... Não deixa eu viver isso, meu filho. Debaixando a Tá de a não Isso aí na boca desmancha que eu vou dizer. É, é. outro? A banha não tá meio fria? Esses são os presentes do menino, do aniversariante. Os dois? A Graziela apresenta os, os brinquedos, os presentes. vai fazer aqui vai sim. Aqui ó. Dois, aqui ó. Não. meu Como é que é tá no pré? É. O que é que tu é da região? Fala para Luiz, o que, que tu é dos aniversariantes? Mora onde? Em Cobrasol. Hã? Em Cobrasol. Em É. Ah, tá. Fala pro o Luiz, o que é dos aniversariantes? O que é dos aniversariantes aqui da casa? Prima e prima. Prima e prima. Prima e prima? Ah, tem sua mania também, é? Hã? Não, é porque é uma menina e um menino Ah, menina e menino é Uma Os prima e um menino Os dois aniversariantes, né? Tá bom Vai passar de, de, ano, de ano na aula? Já passou, não? Hã? É ela. Não? Mas vai passar, né, William? Vai passar? Tu estuda direitinho? Estuda? Fala, não Tu estuda direitinho o caderno, já sabe escrever? Sabe ler também? Sabe? É, então Tá bom então tá bem adiantado, né? vou dar o balão. para Fala mais alto. Leve. Tu mora onde? tijuquinha Tijuquinha? Como é o nome do seu pai? Dorival, quantos te anos faz? tens? Lep. Onze. Onze? Está na escola? Quer rodar segundo ano, né? Eu Ele não está estudando direito. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos? Vai passar esse ano? Ela. Vai fazer Lep. força Tá bom, então. Bom, tchau, então. Tchau. O que é teu nome? Marina. Karina? Ah. Tu mora onde? De Guafu. Como é que é o nome do teu pai? Toninho. Ah, tá é filho do Toninho? nome da tua mãe? Marina. É, Marina. Tá lá na escola, tu? Ah, ah. ah, ah ainda Não. Ah. Ora, mas, tu, mas tu vai entrar na escola, né? Vai? O uhum. que é que teu pai faz? Pega saco, põe em plaques. saco, põe em plaques? Carrega! Ah, carrega saco, pra em placa Ah, tá. vai viajar. Ah, ele viaja, é? Tá bom então. Vai. Quantos anos tens? Faz assim, ao contrário, bota a mão ao contrário. É quatro anos? Tá, bom. Tchau, dá um tchau. Assim. Tem? Todo mundo? meu nome é Rafaela? Não, não. Ah, não. Diz, diz assim é Quantos anos tem? Cinco? Tá na escola? Ainda não? Eu não, já não. Agora tu vais entrar na escola, né? O ano que vem tu entra na aula. Entra. Como é que é o nome do teu pai? Sério, o nome da mãe? Conceição. Tu tem vó, não tem? Hã? Como é que é o nome da tua avó? Agora aí. Essa, essa aqui é a tua avó, é essa? Mas tu tens outra forma, tem? Ô Luísa, agora a Rafaela Hã? quer... Que tem outra? Que tá bom. Dá-te aula, então. Tu mora onde? Na Tijuca. Hã? Tijuca. Tijuca? Quantos anos tens? Quatro? Como é que é o nome do teu pai? João. João? O nome da mãe? Joana. Como? Ita. Ita. Ah, tá. E tá na escola, não? Não? Vai entrar na escola o ano que vem? É? Quando tu entrar na escola, tu vai estudar bem? O que é que tu quer ser? Quer ser professora, doutora ou médica? Médica é... é? Tá bom. Tudo bem? Hã? Como é que é o teu nome? Rafael. Como é o nome do teu pai? Robertinho? O nome da mãe? Sim. Sim, sim. Olha pra que... ah. Nome da mãe? Cida. Cida? Tu tem avó, não tem? Tem. Como é que é o nome dela? Nair. Nair? Essa aqui é a tua avó? Essa aqui, ó? Ah, corrigir. <risos> Quantos anos tens? Sete. Tá na escola? Sim. Passou, não? Tá estudando? Tá estudando bem? Hã? Olha, tu não está estudando, eu estou vendo por aqui, ó, que tu não estuda direito. Hã? Tá estudando direitinho? Tá? Tá bom? Vai passar? Vai passar o ano? Tu tem o apelido, não tem isso? Como é que é? Como é que é? Como é que é o teu apelido? Como, é é? ah, como é que é? Como é que é tá? Ah, como é que o é? Rafael? Eu Neném. Ah, Neném. de Neném? Um tá bom. Dá tchau. tchau um tchau. tchau. tchau. O que é fazendo aniversário hoje, né? Tais? Quantos anos? Oito, né? É. Oito anos? É. Tá. Essa aqui que tá do teu lado, quem é? Minha mãe. Tua mãe? Dá um beijinho nela. Beijinho na mãe. Tu tá na escola? Tô. Que ano? Segunda série. Segunda série? Já tá bem adiantado? Não. Tá atrasado? Não, Não estuda? Aí que eu vou conferir aqui. É, não estuda direito não, tô vendo aqui. Tem que estudar direitinho, senão leva cacetada na muleira. Senão não passa. Rodou de ano, não passa. Aí depois a mãe e o pai pegam. Aí apanha, tá? tá? Como é o nome do teu pai? Genésio. Genésio. Tá bom. Aniversariante de hoje. Tá. Isso. Não precisa fazer isso! Aí garoto, como é que é teu nome? Roberto. Quantos anos tens? Tenho 12. Tá na escola? Tô. Que ano? Sete. Sétimo. Sétimo? Tá. tá. bem no estudo? Não? Estou. Tá bem? Vai passar esse ano? Vai. Teu pai dá apoio para ti no estudo? Tá. A mãe também? Tá bem. Tá bem. Como é o nome do seu pai? Sérgio. O nome da mãe? É Conceição. Conceição? Uhum. Tem de mão, não tem? Tem. Onde é que ela tá? Ali, ó. Nossa, aqui é a tua mão. É é irmã. Tem outra, tá bom? duas? A outra tá lá dentro, né? Ah, Não, tá lá no Rio de Janeiro. Como é que é o nome dela? Natália. Ah, tá no viu? Ela viajou. Viajou. Tá bom. Tá bom. Então, Roberto, tchau. Tchau. Como é que é teu nome? Rafael. Rafael? nome do teu pai? Roberto. nome da mãe? Parecida. Parecida? A tua mãe não tá aí? Não. Teu pai? Chegada de noite. Quantos anos tem? Nove. Tá na escola? Oi, que ano? Segundo. Segundo? Onde é onde? Tá bem esse ano ou já vai rodar? Estou bem esse ano. Tá bem? Tá bom. Dá-te aula. Tchau. Como é que é teu nome? Não, o nome do seu pai? da mãe? Vamos do vô. Tem vô? é o no nome do seu vô. Ah, tem vô? Vamos da vô? Tereza, Tereza. Tá, tá na escola? Qual? Quantos anos Esse tem? É. Fazer oito. oito? Tem tá oito. Tem. Vai fazer oito? E quem tá na escola? Oito. Primeiro, vai passar esse assim? ano? sabe? Então dá um tchau. O nome do teu pai? Sério. O nome da mãe? 10. Tá na bem na Quarta. Vai passar assim? Vai passar? Vai mesmo? Está estudando? Estuda. Peraí que eu vou dar uma olhadinha aqui e ver se tu estuda bem. Tá assim mais ou menos, mas tá bom. Tá. Parece que ela estuda. Tá estudando bem, estuda. Cuida do teu pai que apoia na escola. Mãe também? A ah, avó tem avó? Tem. Onde é que ela tá? Ela vai te a Vai te virando, galera. A avó vai chamar daí. Tá bom. Dá um tchau pra mim. Tchau.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 Espera é que eu vou olhar aqui e ver se tu tá estudando direitinho. <risos> é, tá, tá mais ou menos, não tá muito bom não, tá estudando pouco. teu pai te ajuda na escola? A mãe ajuda? A mãe ajuda, só a mãe, pai não. É, como é o nome do teu pai? Tô... Carlos, o nome da mãe? É tô... Maria. Maria? Jogador todo Jogador do aí, Canal livre. o aí. aí! Olha o canalhada de Vem cá, vem cá. vai vamos cá, vamos Vem cá, vamos não Vem mas... não vamos começar. Vem cá, isso aqui? Ah, Bota aí, vagabundo. É. É. É. É. Eu a mostrar muito caro, o cara né? O do lado. Vai, vai, vai. Vai, lá Vai, vai. gente já Vai, vai. Vai, vai. coloca vai. Vai, no Vai, vai. Vai, aí, Vai, vai. Vai, vai. Vai, aí a menina menina filha a filha Segura ela ali, a tá, coisa só pra ver. É isso. Leu? Agora o Júnior é aí. Não, tá tô segurando o aí. Sérgio. Tá bonito? Esse, desperta, vai ser em é uma vez. um par né? Ah, vai dar um parro, de Ah, vai Ô, Sérgio, tá pra ver. Esse, é o Tuca. Isso, o famoso tucão! Isso, o é né? esse garoto, esse garoto, hein? Vou pegar a vó, ah, tem que abrir mais aí, né? ...o ah, né? ventilador ah, das estradas assim. do nordeste. Esse aqui é, é do nordeste? Abre é... o oh, é... a... é... ventilador é... por causa da bárbara. A... É aquele que O gilho... Esse aí é aquele que corre do nordeste, a mulherada até... ...cansa o mundo abando a breves. Aqui, não, aqui, aqui. não, o vai pegar. Ah, mas você vai lá junto, Joga, eu, eu, eu, eu. É vai lá. Vai lá junto. a vida? Depois, Faz bom. Melhor vai ar, que estraga. Melhor do que este estraga, É. vai viajar, esse final de semana. Vamos, vamos viajar. Vai até João na Vai Vai pra onde? Vou, vamos passear um pouco lá. Né? Ficar uma semana, uns 10 dias lá. Esquecendo é, um pouco. Tá bom. Isso é que é bom, hein? Descansar. É e, né? e a esposa tá contente de ir pra viajar? Deve ajudar, né? Deve dar, né? Deve dar né? Tá contente? Tá, sim. Você tá. <risos> dar uma viajada pra longe? Hã? Eu também. Pergunta pra nós, né? Júlia. Onde é que vai? Peraí, deixa eu te pegar essa base, eu vou fazer essa. Tem que chamar a mãe pra você. Já disse tudo seu irmão, né? Tudo bom, Luiz? Tudo bem, João? Tudo jóia. Vocês você é. dois parecem que são irmãos, né? É Disney, é uma né? é. Olha, são bem parecidos, hein? Né? É, daí outra também, outra mistura. Um ano só de diferença. Um ano? É, não chegou um ano, não chegou um ano. Não chegou um ano. Não, não chegou um ano. Tá bom, então. Tchau, Luiz. Tchau, Luiz. Tchau, Luiz. O jogo estava muito bom, mas fechou o paulo paulo pegou, é, o pau pegou. É, o pau pegou. qual foi o time que foi jogar lá É, de colorado de RQ. k colorado é o sul da américa no engrose acho no e o time da Estéia engenharia que é o time da firma é, se manhã, que... E esse bigode aí, Russo, como é que ele tá foi, esse bigode é, aí? É, é aí Encaixou é é... bem? Isso aí é... Esse bigode é duro e cheio. É. a ah, e cheio de paz, ah, então tá muito bom, então. Sim, mas quem correu primeiro lá no clube lá? depois lá no... Pau quem que brigou? correndo pela linha de fundo. Olha que Eu? Não, tá bom. Ganhamos ah, então, tá... de 1 x 0. 1 a 0, ganhamos 1 a 0? Só 1 a 0, só. Só isso, hein? E não tem um caso de polícia <risos> ou não? não? Não tinha a polícia na hora. Não... Vai fazer entrevista agora. É, tá. O capitão é, <miros> <no afetão>, ficou <miros> <bota> <miros> do rapaz aqui. <No>. <miros> <miros> Não, deixa, não, não, não. Deixa, ele deixa ele matou, não? deixa ele sair mesmo. Tá, é, dá, uma é. né? dá uma passadinha. Dá uma passadinha nosso amigo Tung aqui também, tá? É. Tá pegando tá, o tá Dá uma passadinha caminhão um. aí Dá uma passadinha aqui nessa, é. ali, nessa. criançada. Nessa ele, quer, ele quer que passe é. um pouquinho na caminhoneta c 10 de jovem. Vula no muro, vula no muro, vula no muro. Pega ladrão. Aê, aê, pegou. É, essa aqui da Joana, aqui, ó. Essa aqui Joana. Tá aqui, tá Aí, pra... é tá, tá Aqui, ainda, aí, daí, daqui Que gente não tá Aqui, já. Aqui, ainda. Aqui, ainda. Aqui, ainda. Aqui, ainda. Aqui, ainda. Aqui, aí, Aqui, ainda. Aqui, ainda. Aqui, ainda. Aqui, ainda. Não, a Aqui, ainda. Aqui, ainda. Aqui, ó. Sim, sim, sim. Ei, Nani! Aqui, Nani. Nani. <risos> Lá vai, vai, vai, vai, vai, muro. Pelo muro, pelo muro. Opa. Para...